Esse é um vídeo introdutório para a playlist que contém os vídeos a respeito de sábados e festas. E as três grandes festas são Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Irmão, por que a gente tem que fazer as festas? Todo mundo se planeja para ter os seus horários de descanso, por exemplo, na madrugada ou nos fins de semana. O sábado, ou Shabá foi o dia que Deus estabeleceu para que a gente venha descansar. Ele acontece no sétimo dia da semana, mais especificamente no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E ao longo do ano a gente não tem um horário específico para que ele aconteça. Isso porque os nossos marcadores estão diretamente relacionados com os astros. Mas isso não é astrologia? O sol, a lua e as estrelas foram as estratégias que Deus estabeleceu para que a gente venha fazer a contagem dos ciclos. Já o relógio e o calendário que as pessoas costumam utilizar são invenções desse mundo. E como é que a gente vai descansar nesses dias se Jesus disse para a gente sempre vigiar? E é por isso que a gente não pode entender descanso de uma maneira muito legalista. Por exemplo, os próprios guardas do templo trabalhavam no sábado enquanto todo mundo descansava. E isso não trazia um descumprimento para o sábado, nem para os judeus. De fato, Jesus disse num contexto de sábado, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E isso quer dizer que existem ações que a gente deve continuar fazendo nesses dias de descanso. Por exemplo, vigilância no espírito, cura e ministração da palavra. Mas então a gente tem que descansar com relação ao quê? Esse descanso que a gente tem que buscar está relacionado com as coisas desse mundo, com as obras mortas. Com aquele raciocínio de que eu preciso trabalhar para me manter, de que Deus não é suficiente para me sustentar. A gente deve encontrar descanso para essas crises de ansiedade. E como é que a gente faz para contar o tempo em que são as outras festas? As outras festas estão baseadas nos ciclos lunares. Sempre quando houver lua nova, então a gente tem uma virada de mês. A Páscoa Católica normalmente está muito próxima da Páscoa celebrada pelos judeus. E ela está localizada na primeira lua nova do ano. 50 dias depois a gente tem a festa de Pentecostes e 7 luas novas depois da Páscoa a gente tem as festas de sétimo mês, por exemplo, a festa de Cabanas. E de onde vieram exatamente essas festas? Essas festas são celebradas na Terra como um reflexo de coisas que existem no céu. Muita gente acredita que elas vieram da lei de Moisés, mas na verdade a gente pode ver essas festas acontecendo desde a época de Abraão. E o sábado claramente veio lá do início de Gênesis. Mas a gente tem que continuar celebrando essas festas mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou? Se os sábados e as festas são eventos celestiais que se refletem na terra, então eles funcionam como estatutos perpétuos por todas as gerações. Então elas começam em Gênesis e vão continuar por toda a eternidade. Existe algum mandamento que diz que a gente tem que guardar os sábados e as festas? Sim, e esses dias são chamados de santas convocações. Será que Jesus também guardava esses dias? Sim, a gente encontra relatos de Jesus com o costume de se reunir aos sábados. A gente também vê Jesus celebrando a Páscoa com os discípulos. Jesus também orientou os discípulos a aguardarem em Jerusalém pelo recebimento da promessa, que aconteceu no dia de Pentecostes. E também vê Jesus reunido na festa de cabanas pregando a palavra. Mas o que é que eu vou ganhar se observar essas festas? Isso quer dizer que os ciclos de maldição podem ser substituídos pelos ciclos de bênção. Por exemplo, as nações costumam estabelecer o domingo como um dia que marca a semana. Mas, historicamente, a gente sabe que o domingo é um dia que foi estabelecido para adoração ao sol, por isso que ele é chamado de Sunday. A própria festa de Natal também é uma festa de adoração ao sol, que os romanos costumavam guardar. E todos esses momentos que serviam para renovar alianças com demônios podem ser substituídos por ciclos que vão renovar a nossa aliança com Deus, substituindo as maldições por bênçãos. Mas então, por que as igrejas insistem em guardar os dias pagãos? As instituições normalmente vão favorecer as culturas pagãs, não a cultura de Deus. Porque no reino de Deus a gente tem uma cultura direcionada para a liberdade. Já as instituições criam uma cultura para que seja gerado controle institucional. Por isso que é importante evitar de ficar criando regras sociais para as festas santas. Isso porque se esses dias ficarem sujeitos a uma consciência coletiva, e aí ao invés de alcançar uma cultura espiritual, a gente vai ter uma cultura desse mundo. Por exemplo, as nações costumam desenvolver uma cultura direcionada para o consumo. Isso porque a preocupação está mais relacionada com a economia do que com as coisas espirituais. Entendi, então a gente tem que deixar a economia em segundo plano. Na verdade, Deus não despreza a economia, porque Ele mesmo trouxe diversas profecias sobre prosperidade para aqueles que guardarem esses dias. E eu não estou falando simplesmente de prosperidade financeira. Eu penso que a principal prosperidade é a frutificação da Palavra. Além de que isso tem trazido muito mais alinhamento para mim com relação aos tempos proféticos. Por exemplo, com relação a mudanças ou recebimento de revelações. Outra coisa que minha esposa e eu percebemos foi que a partir do momento que decidimos guardar as festas, houve uma mudança de comportamento brutal com relação aos nossos filhos. Eu me lembro de diversas tentativas frustradas de ensinar a palavra ou de ensinar eles a serem obedientes e disciplinados. E a gente se deparou com a total incapacidade de educar os nossos próprios filhos, mesmo tendo uma formação cristã, institucional, além de que nós dois também temos formação como professores. Eu não sei dizer exatamente por que, que o comportamento deles mudou a partir do momento que a gente começou a guardar as festas, mas para mim foi nítido que eles passaram a ser muito mais obedientes e tementes a Deus. Ah, então você precisa me ajudar, porque meu filho é tão consumista e não tem nenhum temor a Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que educação é uma responsabilidade dos pais, e não da escola e nem do governo. E isso não deveria ser uma tarefa pesada, porque Deus nos deu os sábados e as festas para cumprir com essa finalidade. Tá, mas na prática, como é que a gente faz para ensinar os nossos filhos? A gente tem que ensinar como Jesus ensinou. Jesus ensinou os discípulos por meio de parábolas. E é por isso que nos sábados e nas festas a gente pode contar as mesmas histórias, ou outras histórias a respeito do povo de Deus ou mesmo sobre a gente mesmo. Uma outra maneira de ensinar por meio de comparações é utilizar atos proféticos. Por exemplo, a gente pode ministrar uma santa ceia para ensinar a respeito da morte de Jesus. E também existem diversos outros elementos dentro dessas festas que eu vou deixar esse assunto para os próximos vídeos. Mas o que, que eu faço se eles não entenderem as parábolas? É Deus quem dá acesso aos mistérios do reino dEle. O nosso papel não é questionar ou tentar entender qual é o mecanismo das coisas. O que basicamente a gente precisa fazer é ouvir o que Ele tem a dizer e praticar aquilo que Ele disse. Então a gente pode dizer que os sábados e as festas são os dias mais importantes do ano. Eu quero que você entenda que essa discussão não tem a ver com importância, porque cada dia tem a sua própria importância. E para cada dia chamado de hoje, a gente tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus. Se você tiver interesse em estudar mais a respeito desse assunto, eu vou compartilhar um estudo com vocês, chamado de Os Tempos do Governo de Deus. Vou compartilhar também um site judaico para ajudar a compreender melhor os elementos relacionados com as festas. E algumas palavras em áudio, que o irmão Didi também gravou a respeito desse assunto. Se você curtiu esse vídeo, acompanhe os próximos vídeos dessa playlist, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!